Olá pessoal, hoje o tema do nosso vídeo é Por que investir em redes sociais? Por que investir nas redes sociais? Mais especificamente, vamos falar um pouquinho do Facebook. Por que o Facebook? Porque o Facebook é a rede social de maior abrangência, é a que mais tem pessoas de tudo quanto é tipo de idade, de todo quanto é tipo de gosto. São 92 milhões de pessoas que acessam a plataforma mensalmente, dessas 92 milhões, 62 milhões de pessoas acessam diariamente, isto é, as pessoas estão todo dia conectadas no Facebook. Dessas 62 milhões, 50 milhões já são através de celular. Então temos que nos atentar tudo que a gente for fazer, pensando que a maioria das pessoas vão ver através de celular. Então por que investir em, em marketing digital? Ou mais especificamente por quem é investir no Facebook. O primeiro tópico dos cinco que eu separei para vocês é alto poder de segmentação. No Facebook a gente consegue fazer campanhas segmentadas. O que, que isso significa? Eu posso fazer uma postagem e impulsionar ela para um público específico. No caso, um exemplo para uma empresa que vende roupa de noiva. Eu posso fazer essa postagem, segmentar só para mulheres que moram em Campo Grande e que estão noivas. Então, eu consigo segmentar certinho, não há um desperdício de verba. Eu consigo atingir só o público que eu quero, que é só o meu público-alvo. É investimento muito baixo, então com 10 reais que for de impulsionamento numa postagem você consegue ter um alcance muito alto, em torno de 1.500 pessoas, 1.000 pessoas, depende muito do segmento e de como as pessoas estão interagindo com a sua postagem, mas é um valor muito baixo comparado com qualquer outro tipo de mídia. Proximidade com o cliente é uma outra vantagem que eu acho muito interessante. As redes sociais permitem você estar muito próximo dos seus clientes. O cliente ao sair da sua loja, você não tem mais contato com ele. já se ele está engajado ou conectado na sua rede social, você pode manter um diálogo, ele pode curtir sua postagem, você pode conversar com ele, você pode fazer uma espécie de pesquisa. Alta interatividade, você consegue postar vídeos, animações, texto com animações, enfim, Você consegue trabalhar diversos tipos de publicidade, diversos tipos de formatos de publicidade. E o mais interessante que eu acredito ser, são resultados mensuráveis. Tudo que você for fazer para a internet é possível mensurar. Um exemplo é, eu consigo saber a pessoa que clicou na minha postagem, qual postagem, se ela foi pro meu site, quanto tempo ela ficou no meu site, quais páginas do meu site ela, ela percorreu e depois enviou um contato. Facebook também lançou uma atualização muito interessante, que é ele marca quantas pessoas acessou a sua página no Facebook e clicou no botão para ligar para você. Então você consegue mensurar muito bem o seu investimento. Essa é uma das vantagens, outra vantagem que é bem interessante no Facebook. Então só recapitulando as 5 vantagens de por que investir em rede social, alto poder de segmentação, investimento muito baixo, proximidade com o cliente, alta interatividade e resultados totalmente mensuráveis. Certo pessoal? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Até o momento foco então, de atenção, só que vídeo fez muito declarou que está dando aumentando o alcance de display. Os anúncios do Edwards Express possuem o mesmo formato do AdWords Tradicional, então não há nenhuma distinção.